Olá, alunos e alunas, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Hoje, com a apresentação do módulo 2, intitulado Processos de Produção Textual, que pertence à disciplina Leitura, Produção e Análise de Textos Multimodais. Eu sou a professora Tiana Antunes, professora do curso de Letras do CPCX UFMS. Na primeira unidade, que intitulamos Texto, Concepções e Perspectivas, eu trago duas perguntas. Como construir o sentido e quais saberes são relevantes na produção textual? Começo com uma citação de Marcuschi, que nos diz o seguinte. Podemos postular que um texto, enquanto unidade comunicativa, deve obedecer a um conjunto de critérios de textualização, já que ele não é um conjunto aleatório de frases nem é uma sequência em qualquer ordem. Então nós podemos realmente dizer que todos os textos têm relação com o seu entorno linguístico, o que nós chamamos de co-texto, mas também com os elementos situacionais, que são os aspectos sociais, culturais, históricos e cognitivos. Alguns outros autores reforçam essa ideia de que o texto jamais será um conjunto de frases em qualquer ordem ou com muitas ideias atravessadas e que também os textos pertencem a um momento histórico e social, respondem a determinadas vozes, têm a sua intenção, a sua intencionalidade. Então tudo isso você deve considerar ao pensar na produção textual. Sobre os critérios de textualidade, segundo Bogrand Dressler, há critérios que são focados no texto, e são esses dois que muito provavelmente vocês já ouviram falar ou já estudaram no período escolar, a coesão e a coerência. A coesão diz respeito muito às conexões internas do texto, não apenas para a retomada dos referentes, estratégias para essas retomadas, mas a própria conexão entre as ideias que nós fazemos muito pelas conjunções que escolhemos. E a coerência diz respeito também a essa produção de sentido, perpassa muitas questões dentro do texto, ou seja, às vezes nós não conseguimos identificá-la pontualmente, mas um dos aspectos que todos nós conhecemos é que para um texto ser coerente, ele não deve ser contraditório. Mas nós temos outros cinco critérios que são focados no usuário, que também são importantes para a produção do texto. A situacionalidade, a informatividade, então, sobre a situacionalidade, os textos refletem uma situação ou se inserem nela. Sobre a informatividade, nós sempre fazemos um cálculo do que precisamos dizer, ou seja, a quantidade de informação, por exemplo. A intertextualidade é um critério super importante, que merece destaque, porque muitas vezes nós temos uma intertextualidade explícita, quando um autor, por exemplo, de um artigo acadêmico cita, um teórico, outro estudioso, mas muitas vezes essa intertextualidade é implícita. Mas os textos também têm intencionalidade e isso está focado mais no produtor e de quem recebe, ou seja, de quem lê ou ouve, a aceitabilidade. Todos esses sete critérios são muito importantes e vocês podem ler muito mais sobre eles no nosso material. Agora, com relação ao ato de escrita, eu destaco que atualmente nós precisamos focar na interação. Por quê? É possível entender, sim, a escrita com foco em outros dois aspectos. A língua ou o próprio escritor. Se o foco estiver na língua, o texto é produto de uma codificação e ele deve ser simplesmente decodificado. Tudo está no texto. Se o foco estiver no escritor, quem escreve expõe os seus pensamentos, mas não leva em conta o leitor. Agora, para Coque e Elias, que são as autoras que elegemos nessa nossa disciplina, nós precisamos de uma relação dialógica entre quem escreve e quem lê. Isso é muito simples, porque todas as vezes que você vai produzir um texto, seja oral ou escrito, necessariamente você pensa em quem são os indivíduos que vão ouvir ou ler o seu texto, é uma criança, é um adulto, é alguém da sua área acadêmica, é um leitor especializado que conhece os termos que você vai usar, os termos técnicos ou não, então nós sempre precisamos na posição de autores de um trabalho de revisão, de acordo com o objetivo que nós temos para aquele texto e a interação que nós desejamos com o nosso leitor. Por isso, há vários tipos de conhecimento que são demandados. O primeiro e mais simples de entender é o conhecimento linguístico, que diz respeito à ortografia, à gramática e ao próprio léxico. Eu coloquei um exemplo relativo à área de pontuação, que vocês facilmente conseguem perceber a diferença de sentido. No primeiro caso, não podem correr, é uma proibição, e no segundo, a vírgula dá uma permissão, né? não, podem correr. Então, não só esses aspectos relativos na gramática, à pontuação, questões de concordância, a seleção vocabular que você faz, conhecer as regras ortográficas que estão em vigor, tudo isso é importante. Mas não simplesmente apenas conhecer linguisticamente, ter um conhecimento linguístico é suficiente para produzir e também para ler. Nós também demandamos o conhecimento enciclopédico, que são as coisas do mundo que estão na nossa memória. E na escrita você deve pressupor quais fazem parte do repertório do seu leitor. Então todos nós passamos ao longo da vida por inúmeras experiências, em contato com outras pessoas, a partir das nossas leituras, dos ambientes que nós frequentamos, a própria escola, tudo isso nos constrói enquanto sujeitos e... Isso, Todo esse saber fica acumulado na nossa memória e, muitas vezes, nós usamos esse saber para produzir os nossos textos e também para compreender os textos alheios. Mas há ainda outros dois conhecimentos. O conhecimento de textos, que tem a ver com o reconhecimento de um gênero textual. Muito facilmente a maioria das pessoas consegue reconhecer um poema quando vê impresso ou até na tela do computador porque reconhece os versos, a estrutura, a visualidade que as palavras é, assumem dentro de um poema, dentro da página, mas também quando você vê um boleto, por exemplo, você reconhece né, qual o campo que é relativo, por exemplo, à data de vencimento, é, ao código que você tem que usar se quiser pagar, então tudo isso é um conhecimento importante, e outros conhecimentos que você precisa em todos os gêneros textuais, reconhecer o gênero. Também a intertextualidade, que como eu disse a, a, anteriormente, é um critério muito importante, porque muitas vezes nós conseguimos é, ler adequadamente quando reconhecemos essa relação intertextual e daí completamos o sentido daquilo que estamos lendo, ou até do que estamos ouvindo mas também os conhecimentos interacionais, nós temos modelos sobre várias práticas interacionais, nós sabemos ou devemos saber a quantidade de informação necessária, e isso em todas as nossas interações, o quanto eu devo dizer para o meu interlocutor ou não dizer, a variante linguística adequada, então se eu estou escrevendo um texto acadêmico, por exemplo, eu me preocupo bastante em usar a norma padrão, a todas as regras que estão colocadas nas gramáticas. E também a adequação do gênero textual à situação comunicativa. Na próxima unidade do nosso módulo, que se intitula texto, Processos de análise textual, eu trago outras duas perguntas. Como considerar a heterogeneidade da língua e como o letramento digital interfere na nossa leitura e produção. Primeiro eu trago uma citação de Calu Leite, uma obra que se intitula Como Falam os Brasileiros, que é uma recomendação de leitura porque descreve é, o falar, os falares, na verdade, brasileiros, a partir de cinco capitais, um estudo que foi feito já há algum tempo. Mas as autoras nos dizem o seguinte, é de se esperar que na extensão do território brasileiro haja uma unidade linguística, a língua portuguesa, mas também diversidade, os falares brasileiros. Então, logo no início da obra, as autoras apresentam uma ideia importante que é a língua faz parte da nossa subjetividade. Então é preciso reconhecer esses falares saber que todos eles têm o seu valor social e que não há é, um melhor do que o outro. Quais são os tipos de variação? E aqui eu estou trazendo a classificação de laribasso, do nosso texto oficial, a variação diacrônica, a diatópica, a diastrática e a diamética. Mas eu quero destacar que o português, como as demais línguas, não é uma língua uniforme e a variação é um fenômeno normal. Reforçando o que eu acabei de ler com cano e Leite, todas as línguas, inclusive línguas que são faladas por pouquíssimas pessoas, têm e podem ter variação. No âmbito fonético, morfossintático, mas estão sujeitas à variação. Eu trouxe para vocês um exemplo ou uma ideia de cada um desses tipos. Mas o capítulo de Laribasso é bem longo, bem detalhado, e eu recomendo a leitura porque tem muitos outros exemplos. Sobre a variação diacrônica, que é aquela que se dá ao longo do tempo, eu trouxe duas expressões, né? Estar de bonde e ficar, que são de gerações diferentes. É, estar de bonde, estar com o namorado, namorado. E ficar, que é uma palavra um pouco mais recente, que também era utilizada é, é, por alguns, sobretudo pela geração mais jovem, né? Então, você percebe uma variação no tempo, não só comparando gerações, observando, por exemplo, é, como você fala e como os seus avós falam, e é claro, aquela variação que se deu ao longo de séculos, né, transformando... É, até o galego-português, por exemplo, e antes até né, o latim, toda, toda a história da língua até chegar ao que nós temos hoje. O exemplo clássico é o você. Né? Mas também, fora essa variação que se dá no tempo, nós temos uma variação que diz respeito à localidade, à região. Então, a variação de atópica. Observem que em Portugal, no português europeu, o exemplo que os autores trazem é estar a aguardar. Isso é bem comum, essa perífrase com a preposição, a preposição A. E no Brasil nós dizemos estar aguardando, eu estou aguardando. Usamos o gerúndio Mas aqui dentro do Brasil também a gente tem variação diatópica, que são os falares brasileiros, como diziam Caio e Leite. Em algumas regiões, como na região sul no interior de São Paulo, vocês têm um exemplo de, da pronúncia do E e do O exatamente assim. Então, leite e não leite, como em outras regiões, é bastante comum. Existe também a variação de diastrática. Alguns grupos de falantes podem usar, por exemplo, uma única marca de plural, os doce mais bonito é para as visitas, e outros grupos, os doces mais bonitos são para as visitas, com a marcação de plural em todas as palavras necessárias, a, marcação, a concordância nominal e a concordância verbal, que é, tem sim a ver com escolaridade, mas outros fatores interferem nesse aspecto. E por fim, a variação diamésica, que nós facilmente percebemos na oralidade alheia ou na nossa também, a marca como né, ou disseram, observe aí que a pessoa pode produzir disseram e não disseram, mas além dessas marcas bem comuns, o texto escrito ele também é diferente do texto falado em relação ao planejamento. Então um texto escrito, você consegue fazer várias versões até que esteja plenamente satisfeito ou satisfeito com aquilo que você escreveu. E nenhum leitor vai ter acesso a essas versões que você não gostou, que você reformulou. Mas na oralidade, não. É, há muito mais espontaneidade da nossa parte quando fazemos uso de um texto oral, produzimos um texto oral. Então aqui é só um, um adendo, né, um acréscimo, para que você aprenda um pouquinho mais sobre variação linguística no território brasileiro. Eu deixo aqui a indicação desse site, do projeto Atlas Linguístico do Brasil, que tem vários materiais que já foram publicados a partir do projeto, vários estudos, que é o site alibi.ufiba.br. Vamos falar então do letramento digital. Qual é a ideia de letramento? É a capacidade de ler e produzir diversos gêneros textuais existentes na nossa sociedade, isto é, nas práticas sociais diversas. Então, a ideia de letramento, a palavra o letramento surge lá pela década de 80 e estava bem vinculada à própria alfabetização, então, além de aprender o código linguístico, as crianças começaram também nessa produção, nessa leitura e nessa exposição aos diversos gêneros textuais. Mas hoje com o nosso uso cotidiano da internet, nós percebemos que existem também os multiletramentos, que são os letramentos que compreendem tanto a nossa multiplicidade cultural, quanto as múltiplas linguagens e recursos usados para produzir sentidos. Você pode fazer uso na internet do, dos sons, é, do próprio vídeo, da imagem, então tudo isso é bem comum para nós hoje em dia. né Goulart nos afirma que o letramento está relacionado ao conjunto de práticas sociais, orais e escritas e a instituições atravessados pelo poder que a língua escrita possui na sociedade e aos conteúdos a que histórica e culturalmente essa modalidade de linguagem está associada. Então, nas nossas sociedades letradas, a escrita é muito importante. Você vai fazer um contrato de locação, por exemplo, esse contrato... É, tem a forma de um texto em geral impresso Que você precisa assinar, reconhecer firme Então a escrita tem bastante poder na nossa sociedade Agora, no letramento digital Você precisa estar atento a uma leitura crítica Por quê? É só você pensar na quantidade de textos Que estão à sua disposição na internet Agora, todos esses textos é, tem uma qualidade? Vamos imaginar que você esteja numa situação de pesquisa para um trabalho acadêmico. De onde você está extraindo essas informações? São informações confiáveis? São estudiosos da área? Enfim, Então, todas as vezes que nós nos deparamos com esses textos, precisamos ativar essa nossa criticidade para, é, inclusive, entender que as questões de autoria e da fixidez dos textos não se dão como nos impressos. Se você compra um livro impresso, é, claro que ele pode ter várias edições, às vezes tem pequenas alterações, mas se eu compro o livro da quinta edição e a Maria também, o José também, é o mesmo livro, né? então nós vamos ler a mesma coisa. Agora na internet nós não temos mais essa fixidez, então alguém pode pegar um trecho de um livro, junta com outro texto, coloca a sua opinião, daí já criou um novo texto. Mas você também precisa... Ler imagens, ler a disposição dos elementos na tela, tudo isso é importante. E usar variadas ferramentas, além das que você já conhece. O áudio, o vídeo, o tratamento da imagem, edição, a diagramação, sobretudo quando você vai produzir esses textos. Né? Bom, então como funcionam os multiletramentos? Eles são interativos e colaborativos, eles transpõem a ideia de propriedade e eles são heterogêneos. Então você pode construir um texto a partir de textos de outras pessoas, fazer reformulações, como eu disse antes. E a própria ideia de propriedade de que eu sou dono daquele texto se perde no universo online. Por isso, nas leituras que você faz, você também é um leitor ativo porque decide o caminho que você quer fazer. Por exemplo, quando você acessa uma página de um jornal online, é, tanto o texto, você vai ler uma notícia, dentro daquela notícia você tem o que? Hiperlinks que podem te levar a outras notícias correlacionadas ou podem te levar a versões anteriores daquela matéria, porque muitas vezes elas são atualizadas e há é uma indicação de tempo, quando foi a última atualização. Mas você também pode sair daquele texto, clicar no link que está à sua direita ou esquerda, que não necessariamente tem a ver com aquilo que você está lendo, pode ser uma propaganda, pode ser um produto que você já pesquisou antes, ou uma matéria sobre outra, outro assunto. E, por fim, o papel da escola, de acordo com o Goulart 2007, que é a nossa leitura, é socializar o um conhecimento que vem de diversas áreas, como as ciências, a matemática, e unir as referências que os estudantes já trazem, isso pensando no letramento digital, que todos os estudantes trazem um conhecimento, lembrem-se que nós temos um conhecimento enciclopédico, mas também temos outros conhecimentos que vem conosco, a escola, a faculdade, e também cabe à escola promover a aprendizagem dos diferentes gêneros do discurso, que amplia as possibilidades de leitura do mundo. Não só aqueles gêneros que pertencem ao cotidiano, que são até das nossas necessidades básicas, como escrever um bilhete, então quando a gente está nas fases iniciais da escola, a gente aprende a produzir esses textos curtos também, mas produzir e ler outros né, romances, contos, tanto literários como não literários, e tanto os sujeitos escolarizados quanto os não escolarizados são afetados quando participam de uma sociedade letrada. Então nós estamos sempre expostos a esses textos, precisamos ler e interpretar adequadamente esses textos. Essas são as nossas referências, as referências dos slides e vocês têm os textos do nosso módulo disponíveis para leitura. Um abraço e até a próxima.